E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo. Finalmente, dessa vez nós vamos jogar Fortnite, que é aquele um joguinho aí inspirado em Esse é o tal do Mula. Dei um novo Baron Grounds, que tá famosão aí, né? Então né, é um jogo aí que eu tenho. Station 4, né, com as E, né, nós vamos jogar Aqui, olha que legal Bem, pessoal, estamos aqui, né, que é um modinho De você, né, se divertir aqui com seus amiguinhos Né, esperar Um mobzinho, assim, para esperar Se a gente despertar duas vezes aqui para baixo, certo Nós vamos... Você é maluco, é? No ônibus E nós podemos também aqui abrir o um mapa com o botão Touchpad, sim, esse botão aqui Abre o mapa, mudou, não sei porquê E a gente aqui, podemos escolher algum lugar para é, chegar, beleza Então, eu vou, vou cair Aqui em Tomato Town A cidade do, toma, do Tomate Eu acho que é o nome desse, beleza, aqui já podemos soltar E aqui, pessoal, olha, nós, nós podemos Descer assim, ou assim, ó Caso a gente queira descer devagar, mas como Já tá marcado o local, né, então já é melhor Descer logo assim, porque ajuda melhor Bem, pessoal, aqui a gente vai pegar nossas arminhas Vou cair por ali, ó vou cair aqui. aqui a gente pega nossas arminhas, certo E mata geral, né, mata as pessoas E tal, né, eu não sei se tem tem muita gente aqui. Eu espero que não tenha ninguém aqui, porque também Olha, é sniper. Caraca, nós já, já chegamos aqui, a gente pegou uma arma boa, olha isso. Nunca vi. Olha, um sniper aqui. Tem alguma coisa aqui atrás. É um o de escopeta. Escote... Uh, eu vi, tem gente aqui. Eita, pera. Deixa eu... Aqui, ó. Tem gente aqui que eu sei. Tá subindo ali, ó. Ó, vocês viram, né? Não. viram? Não. Não. Ó, oh, tem gente aqui. Ah, não. Pera eu sou muito ruim. Tá. Então, se eu sou jogar muito mal aqui, não me julgue, porque eu sou muito ruim. Nossa. Olha isso. Olha que desgraçado. Mano, cadê o cara? Mano, você não me vê porque a me nota sendo Você é retardado por acaso? Hã? Tem uma pessoa aqui? Tem. Eu já vou morrer, como vocês podem ver. É aquele ditado. Vamos fazer o quê? Tem muita gente aqui. Droga. Vou morrer. Ainda não. Já tem chance, eu acho. Você vai morrer. Ah, matei. Que bom. Graças. Eu que eu ia morrer. Tá, eu tô com 10 vidas já. Maravilha, isso. Eu eu tenho 10 de vida, não é mesmo? Então o cara pegou aqui essas coisinhas aqui Eu vou ter que achar, né, experimentos aqui pra mim, pra eu poder recuperar minha vida Porque eu não posso assim. Uh, bem, aqui, tá vendo ali? O raio da tempestade, ele tá lá Então eu vou aqui destruir aqui, ver se tem cura Porque eu preciso muito de cura uh, que não tem, eu acho que ali é... é bandagem, eu espero que seja Droga, ouviram, né? <risos> Filho da mãe morri Droga, cara, é desgraçado, mano Ele pegou, nossa É Ok, pessoal, estamos aqui. É, ué. Né? E, bem, nós vamos já embarcar aqui no mapa. E nós estamos saindo ali de baixo. Sou meio errada essa frase, um pouco, mas beleza. A gente, vamos chegar por aqui. lugar que a gente pode cair. Tá, eu não vou cair aqui em, em portal Fields, porque muita gente vem aqui. Então, eu vou tentar... Eu vou cair em um lugar aleatório aqui, já cair. Eu vou ver se tem uma casinha aqui, onde nós podemos pegar suprimentos pra nós podermos sobreviver, não é mesmo? Vamos ver aqui, ó. Olha. Ai, droga, cara. É um, é um ônibus. Que ódio. o que eu queria. Droga, cara. Esse... Não. Nossa, lugar sim é péssimo pra você pegar isso pra mim, porque às vezes nunca tem nada. Eu espero que não tenha tem um desgraçado. Be to, be, be to. Ah, não, mano. Ah, não. Cara, dane-se. Dane-se, mano. Dane-se, cara. Eu já entrei primeiro. Ai, filho da mãe, filho da mãe. Oi, tudo bem, amigão? Descer. Ah, trouxão, peguei. Peguei esse babaca. Toma. Cadê o outro? Cadê o outro babaca? Vem cá. Eita. Mano, deu tardado, cara, cara. Coitado, tô até com a dele. Oi! Olha, tem outro aqui que eu sei. É, eu sei que tem outro aqui. Ele vai me pegar de surpresa. Ó, tem que ouvir o espaço. Olha só, tem coisa lá em cima. Olha, vocês ouviram? Não. Você é surro, cara. Olha. Ah. Filho da mãe! Que susto! Tô acreditando mano começamos minha sala aqui né gente Uhul! vamos lá vamos lá vamos lá ai droga sempre chegando no um lugar ruim beleza olha só eu vou me arriscar eu acho que eu vou cair deixa eu ver eu acho que aqui eu vou cair na grazeboa vou cair aqui na grazeboa Beleza, vamos lá eu Já pode começar a cair aqui bem Eu já estou indo Me sacrificar Mentira Vocês acharam o mesmo Que eu ia lá me matar De jeito nenhum Eu não vou me matar Porque eu sou inteligente Pessoas burras Uhul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Olha ali Tem uma casinha ali, gente Então eu vou já vir aqui O paraquedas Aqui, ó eu já. Não tem nenhum burguês safado aqui, não, né? Ah, tá. Se tiver um burguês safado aqui Mano, eu vou ficar muito bravo Tem sempre um burguês safado Querendo pegar tudo que eu tenho é isso é horrível, horrível. Me sinto horror, horrível. Eu não me sinto satisfeita com coisas assim. É, bicha. É, pega aqui ó, tem, tem pistola, madeira, madeira pegar. Olha a é armadilha então, tá, e escopeta. Beleza, pegamos aqui já mais armas. Ó, podemos aqui ó, com o fio. vir aqui ó. Eu vi alguma coisa ali, eu não sei, se eu ouvir, eu espero que não tenha sido nada Ai, eu fiquei dentro, tá bom, né? eu desci por ali, né, então, vamos lá, bateu, nossa não, olha, olha os olhos. vamos ver se não tem, vou, não sei, porque eu sou meio indeciso, sabe Olha ah, o baú, pega aqui o baú, gente Não, sai, Pareci. não, viado, droga mais uma partida Fazer o quê? E eu, eu acho que eu vou cair aqui logo Espera, eu, eu não tô muito interessado em saber eu não vou cair aqui, fala. eu vou aqui ok? Te... o que Porque eu tô cansado de perder Eu tô cansado de perder, mano Tô, tô bravo bem é pessoal, Bem, pessoal, então <risos> Oi, amiguinho Oi, tudo bem? Peguei tudo, tá vendo? Tem que ser assim, cara. Tem que ser gute. Rut não tem nada aqui. É. É, não tem. Oh, beleza. Eu <risos> matei alguém. Eu vou morrer aqui se fica aqui. tem que ser daqui, né? Vocês ouviram. Cara, eu vou me arriscar. Ah não, mano, eu não vou trocar isso. Tem que trocar essa granada. Pô. Eu não sei usar granada nesse jogo, tá? Não usando por isso, isso. não sei. Você parece burro! Beleza, eu, tenho... eu não vou pegar granada. Não, tá? Gente, tá com um tiroteio aqui. Eu não sei nem aonde que tá vindo esse tiroteio inteiro. Ei! Hey, mas é burro! Pode eu não quero estragar tudo, né? Porque eu sempre estrago tudo. Deus do céu! Que, a gente tem que ficar bem atento, certo? E ouvir as coisas. Porque tem isso que é uma coisa Então, tem pessoas que se escondem nessa jornaria que o cara pode te matar. Ei, tem, tem que ter Tem que ter coragem. Ó, oh, vocês estão ouvindo, né? Aonde? Tá, ah, eu tenho te te, te te, te te, esse negócio com é um o baú Cês tão sabendo, não falando de Deus, Deus, todo mundo joga esse jogo Deu ter visto gameplays quase todos Vocês nem Japão podem ter jogado esse jogo Tô falando Não sei Ah, A... eu, eu, eu, eu não sei se eu fico muito concentrada aqui Tanto não falar nada Porque gravar e falar ah. e jogar É difícil, é muito difícil Não, é. eu nunca tento pegar Eu tô muito meio, Sai daqui Ai, Ele pegou Peguei na ele na minha mão mano... Armadilha, toma trouxa. Trouxa, matei, tá vendo? Eu peguei ele na minha armadilha. <risos> Trouxão, mano, nossa, mano. Trouxão. Babá. E eu tô vendo ali? Tô vendo burguês, É ele que a é gente já ia. A gente já viu o cara ali, certo? Vamos voltar a matar ele. Sempre, Errando todas. Parece. Matei. Tá, beleza. Vou aqui, né, gente? A gente não pode dar mole também. Cadê se você e morreu Caraca, mano, ele me atirou lá de cima, mano Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi